Grande benefício é, para o grupo como um todo, né? Que aí a gente não está falando só de raiz aqui, mas é né, da utilização do centro de serviço ter uma, um ganho de escala e sinergia de todas as empresas do grupo estarem contidas dentro do mesmo sistema. É, não vou dizer que foi fácil, foi uma questão desafiadora, até porque são inúmeros interesses, inúmeras linhas de negócio, possibilidades diferentes, né? Hoje a gente está falando não só da distribuição de combustível e tudo mais, mas também da produção de açúcar, etanol, energia elétrica. Então, tem uma série de questões aqui que são muito divergentes e a única certeza que eu posso te dar é que a gente vai continuar comprando empresas dos mais diferentes negócios e vão sempre acontecendo implantações aí no meio do caminho. E uma coisa que é importante salientar é que virou pré-requisito para ser a implementação da mesma forma que é pré-requisito o RP da companhia, o sistema de tesouraria também é pré-requisito a gente não tem nenhum tipo de, de negócio que não esteja contido dentro dele até porque faz sentido a gente ter uma visão global de tesouraria de todos os negócios e de todas as frentes que a gente trabalha né é, acho que em termos de, de ganho assim eu vou falar primeiro do cash né acho que a automação dos extratos da mesma forma que a gente tem no, no RP a possibilidade de fazer as transferências, sejam elas de mesma titularidade ou dentro das mesmas entidades contidas dentro do sistema, é, também é um, é um benefício assim, que a gente viu em ganho, ganhos de escala e, e bem significativos dessa forma. A gente ter é, efetivamente a possibilidade de ter os saldos de cada uma das entidades, a gente está falando hoje em dia de quase 50 CNPJs, é, mais de 200 contas correntes e o que a gente fazia antes em Excel não tem nem comparação com o ganho que a gente teve de, né, nessa automação e nessa implementação. Né? Obviamente, também o cash a gente acompanha bastante né, na, na, na correlação dos conectores que a gente tem com o nosso RP. Né? Então, toda a parte de fluxo de caixa realizado é, a gente tem uma, uma granularidade bem importante no nível de detalhes, a gente tem mais de cinco mil regras aí cadastradas dentro do, do programa, e isso traz um nível de assertividade comparado às projeções da companhia, muito importante para que a gente tenha ali o gripe e a temperatura de como cada um dos negócios e cada uma das linhas estão em evolução dia a dia. Né? Acho que é, é a, ter a possibilidade de passar esse tipo de informação ao CFO da companhia, a gente tem sessões semanais com ele, onde a gente leva esses materiais, permite que ele tome decisões é, acertadas, no sentido de ter a melhor visibilidade do que aconteceu até ontem, por exemplo. Né? Então, coisas que a gente tinha, processos que demoravam mais para acontecer, a gente tem isso de forma instantânea hoje em dia. Então, para mim, o ganho é, em termos de velocidade de informação e acompanhar o realizado na abertura que a gente precisa sem dúvida nenhuma, trouxe aí um, um, uma exponencial de conhecimento dentro da Raizem muito importante. Né? E com, com relação a, a, ao finance, assim, até eu, desde a da implementação que já tem aí um tempo, eu, eu, brinquei, eu brincava muito que depois da implementação da Raizem, a quantidade de produtos diferentes e de templates que a gente desenvolveu juntos, ao é, mundo das implementações dos, dos clientes, vocês que viriam depois, seria mais suave. Porque a gente fez, aí eu não, eu não vou lembrar o número de templates, mas todos eles foram muito bem atendidos em relação a todo tipo de tratamento né, de cada uma das dívidas, as contabilizações, o entendimento, a marcação que a gente teria delas, é, a contabilização, por exemplo... E uma das coisas que, que eu acho que é o, o, o chave de sucesso é, obviamente, a interligação né, desse sistema do finance com cash, onde a gente tem aí a calendarização toda de juros, de amortizações, etc., de todos esses produtos, é, já refletindo de imediato no cash. Né? Então, obviamente, a gente tem é, a dinâmica de um pagamento de juros, que seja remessa de fechamento de câmbio ou... A, eventualmente a, a gente fala assim, né de represar Cambiais para liquidar Para pagamento de exportação Ou um ACC, por exemplo Então ter essa visibilidade dessa calendarização Sem dúvida nenhuma é, Ajuda muito no dia a dia E na execução de tesouraria Também né? Então acho que é, é, O que eu posso dizer é que a gente foi muito bem sucedido Nessa implementação é, Se eu posso Deixar alguma dica aí em relação a isso. É dediquem tempo à implementação. É, façam os requisitos que, que precisam ser feitos. O desenho é, feito, é, o, o blueprint ali desenhado de forma correta vai fazer com que a, a implementação seja bem-sucedida e colher os frutos depois, né? Acho que é pessoas dedicadas, é, a gente até... Brincou lá que vocês passaram tempo suficiente em Pracicaba e eu também, mas acho que fez, fez parte do sucesso do, do, do projeto. Então, acho que é, acho que isso é isso foi bem importante.